Olá, meus amigos! Olha só, ela é linda, competente, é uma profissional, gente, que comanda uma das empresas mais queridas de Rio Mafra. Comigo, Juliana Ramos. Seja bem-vinda, Juliana. Tudo bem, Douglas? Obrigada, obrigada pelo convite. Fico muito feliz aí com as palavras, né? E com a oportunidade da gente estar conversando. Tá certa, do coração. Me conta lá, você está num mercado que, predominantemente, é de homem. Como que você se vira nesse mercado? Então, Douglas, é, realmente é uma pergunta que é, é comum me fazerem, né? E, e eu estou na, na gestão mesmo, né? desde 2018, então, está indo para cinco anos agora. E, para mim, eu vou confessar que é muito natural, sabe? Eu, eu, eu trilhei um caminho dentro do mercado automotivo, de concessionária, desde que eu era jovem aprendiz, né? Comecei com 15 anos e fui... É, né trilhando esse caminho aí nesse mercado então hoje para mim é, é tudo muito natural né comandar uma concessionária porque eu, eu conheço as entrelinhas assim dessa desse ramo né. mas realmente comandar num meio né, tão masculino eu vou te dizer que é um desafio você é um desafio. era de lajes né de lajes como que você chega aqui em mafra então é... Eu comecei, eu trabalhava né, numa, na concessionária Chevrolet de Lages durante muitos anos. E aí, o nosso grupo, o Grupo Auto Show, adquiriu a empresa em 2017. Em 2018, eles me convidaram para entrar, para iniciar na gestão. E em 2021, o grupo adquiriu a Maxicar, aqui em Mato. E aí, né, a nossa diretoria entendeu que eu era a pessoa que estava né, preparada, vamos dizer, para. Assumir esse desafio, que é a primeira concessionária Fiat da nossa, do nosso grupo. Nosso grupo tem um total de 19 lojas, então é a, a, a primeira marca Fiat, né? Então, aí eu fui escolhida para vir para cá, para o norte do estado, para encarar esse novo desafio e está sendo muito legal. Deu aquele friozinho na barriga? E agora? Vou, não vou? Qual foi a, a decisão? Assim, não, eu vou, vou para lá. Em Lages, eu, era, eu né, gerenciava a parte de vendas, né? Exclusivamente a área de vendas. E aqui, na Maxicar, eu faço né, a gestão da loja como um todo. Então, para mim, realmente era uma, um desafio, um uma nova, um, um pulo, né, um salto, vamos dizer, na, na minha carreira. Então, eu te confesso que eu não pensei duas vezes, não. <risos> a gente gosta de viver perigosamente, é. né? Numa região nova, tudo novo. Mas, graças a Deus, o povo daqui de Rio Mafra é muito bacana e me acolheram muito bem é o pessoal aqui muito acolhedor né é. bom eu vim da região eu nasci e até os meus 18 anos eu morava em Curitibanos pertinho ali de Lages eu vim para cá servir exércitos encontrei minha esposa Sim. e já são 20 e alguns anos né, de, de caminhada o que que você se sentiu de diferente assim para nossa região né? além da nossa nosso sotaque um pouco mais diferente o que que você se sentiu de, de diferença que o positivo ou negativo nessa migração então, em, eh, Lages é uma, é uma cidade que fica no, no, no centro do estado, né? Ela, geograficamente, ela fica bem no, no meio, né? É do oeste para o litoral, é do Paraná para o Rio Grande do Sul, ela fica bem no meio do caminho. Então, ela tem uma mistura de povos, né? uma, uma mistura de, de, de, de vamos de dizer, culturas. de origem, de cultura, né? Apesar de predominantemente ser a é, influência gaúcha, né? Uhum. E até mesmo no tradicionalismo, tudo mas lá ela tem um encontro de culturas assim e aqui na, nessa região ela é, é quase que es, exclusivamente é, europeia né uhum. é, é polonês né é, me ajude você aí ucraniano, ucraniano. alemão né, é o, italiano. É um, italiano é um povo né que vem de uma cultura muito forte europeia então isso é uma coisa que eu notei muito até nos sobrenomes uhum. eu brincava com o pessoal no início vocês me soletrem porque eu <risos> não sei escrever esse sobrenome que é só consoante uhum. <risos> então é muito legal isso isso é uma coisa que me chamou bastante atenção a cultura assim até de, de comida né de gastronomia assim bastante essa influência é muito forte, então isso foi uma coisa muito legal que me chamou a atenção e também essa questão assim, interiorana, né, um povo que é, vamos dizer assim, que é bairrista, que gosta da sua região, que é bem, vamos dizer assim, focado naquilo, vamos dizer, naquilo que a região mesmo oferece em termos profissional e é, de influências também de cultura, então achei isso para mim é o que mais me pesou e também muito parecido com a região de curitiba né eu uhum. tenho assim um, um trânsito bem intenso em curitiba então é, eu achei bem bem bacana até bem com o pessoal né em lajes a gente fala cuca uhum. aqui é cookie <risos> ah, é. então pequenas coisas assim que eu eu brinco mas que é muito legal muito gostoso de uma coisa é a maxi cara ela tinha uma os um logos deve ter mudado era uma empresa cidadã mudou nós usamos hoje a, a frase da fiat que é a paixão Move. paixão Move. paixão Move. nós né, a a nossa marca é uma marca é, meso italiana meso brasileira né a fiat está aí indo para tem 45 anos completos já indo para 46 ou 47 de Brasil então ela ela tem essa essa é, esse popularidade da, da da Itália do povo italiano e isso tudo muito com coração né coração no bico da chuteira aquela coisa, e a, a Fiat ela é muito intensa então eu achei por bem né nós usarmos essa frase que é tão impactante que a própria marca é, enfatiza e aí trouxemos isso realmente a, a marca ela é intensa, ela é divertida ela é colorida, ela é popular ela é forte, realmente é isso. na minha visão a Fiat ela demonstra muito bem aquilo que ela realmente é. é. O marketing é muito eficiente, né? É, os caras são bons. São bons. Tá, deu uma empresa cidadã para a paixão que nos move mesmo assim. São duas frases fortes, né? E a Fiat, a Max cara aqui na região ela é muito forte, ela é muito carinhosa. As pessoas têm um carinho especial por ela. Eu te pergunto, o que que tem de projeto de ideias para 2023 o que que vocês estão é. na caixinha ali e pode falar para gente? É tá na caixinha, tá na surpresa. Na tá surpresa. <risos> Então, Douglas, a, a Maxicar, um dos, uma dos motivos né, da nossa diretoria ter mantido o nome Maxicar é justamente pela força, né? Foram mais de 35 anos de, de tradição dentro uhum. da, da região, né? a gestão anterior sempre também muito participante na cidade, muito, né, muito influente. Então, nós entendemos por bem continuar com a, o mesmo nome, né? que não tem quem não conheça a Maxicar Sim. em toda a região então isso em primeiro né, na introdução da tua pergunta respondendo assim a gente entende que que esse nome ela realmente ela é muito querida né, uhum. muito conhecida e graças a Deus a gente tem conseguido manter né esse e elevar né o, uhum. os, os patamares da Maxicar em termos de números de atendimento também para 2023 a gente está estruturando eh, a nossa parte de serviços de atendimento eh, a, a Estelantes como um todo né o conglomerado da da, da montadora em si tem, tem como meta até 2024 ter o maior índice de satisfação do, do cliente a nível nacional. Então a gente está numa escalada aí de é, oferecer realmente o melhor atendimento e conquistar os padrões que a marca determina. Isso né, sempre foi uma premissa básica do nosso grupo, né, atender bem, atender com qualidade com eficiência, não só vender mas atender com carinho, com humanismo, com proximidade, ter realmente uma relação de confiança com o nosso cliente, tanto da área de vendas, né, na hora da compra do seu carro, também na área do pós-vendas, que é os serviços depois. Então, a gente tem aumentado a equipe, né, nós já estamos hoje com 39 funcionários, e é um número bem é, expressivo para expressivo, né, uma concessionária. Somos uma das, das maiores concessionárias, em termos de número de funcionários do, do Grupo Auto Show. e e realmente assim, estruturar, é, viemos de uma, de uma série de reformas, né? a, a gestão anterior já tinha iniciado com a nova identificação da marca Fiat, com a adequação de showroom, de fachada, e a gente veio né, mudando, fizemos bastante investimentos assim, na estrutura da empresa. E também em termos de pessoal, a gente tem cada vez mais treinado e aumentado a equipe, então esse ano é, entramos muito forte também no digital né? que é uma transformação que o, mundo, que o nosso, nosso mundo está uhum. atravessando né? por mais que nós tenhamos uma região onde a, a, o atendimento presencial ainda é muito forte, o digital cresce assustadoramente né? é algo que nós precisamos estar o tempo inteiro assim atualizando, aprendendo é, correndo na frente, senão a gente acaba ficando para trás, né? esse acho que é um... Do, o, se você me perguntar o desafio desse ano, eu acho que é o digital. Essa transformação digital. Exatamente. É, e, e o ruim do digital, eu vejo por nós ali, é... Porque assim, antigamente você tinha um formato de fazer jornal e aquele formato foi durante décadas, né? Hoje ele muda todo dia, ele tá mudando, uma tecnologia nova, um aplicativo novo, uhum. e você às vezes fica perdido com tantas tecnologias e quando você vê ela vem, ela vem, ela vem atropelando tudo, e você, ou você se adapta, né? ou você pega um trem em movimento, você não consegue parar, ah, vou parar na estação, não, você entra e... E sabe que você falando, vocês que, né, que você que é do meio da, da comunicação e desse, desse mundo de internet, né, muito legal te ouvir, você me consola, porque <risos> às vezes eu paro assim, digo, meu Deus, que sopa de letrinhas, né? é. É, é uns termos, às vezes, assim, que a gente, não, eu, assim, as pessoas, às vezes, falam de uma maneira tão óbvia e às vezes eu falo, meu Deus, o que, que é isso? Aí vamos lá estudar, né? <risos> vamos lá descobrir, é. a gente senta com a equipe, vamos, vamos correr atrás. Mas é, é, isso, é, é isso, acho que essas, as coisas estão correndo muito rápido. Muito rápido. Muito, a, e a gente tem que correr atrás, porque quem sai na frente bebe água limpa, já é. diz o ditado, né? mas essa parte é. é forte. O que me incomoda é assim, por exemplo, você cria um projeto é, e se você não se renovar vem outro e cria um projeto melhor que o teu. Né? E, e a, Nada fica é permanente, você começa um projeto, ó, hoje nós estamos tomando um café aqui. Eu fico, cara, eu vou tomar um café onde na próxima vez, porque você tem que estar tá mudando, porque senão vai, as pessoas vão perdendo interesse, é. né? E e despertar o interesse, interesse das, pessoas, das né? pessoas, né? A né? gente tem um fluxo muito grande de clientes que entram pelo digital, né? E, e, e o desafio realmente é você conseguir se vincular com essa Sim. pessoa, porque ela faz uma primeira consulta e acaba não respondendo mais, né, uhum. perdendo e às vezes a gente tem que realmente, como você falou criar formas, criar atrativos para que essa pessoa volte a conversar conosco é e volte a aqui. conversar sobre o assunto né, sobre o um determinado produto ou serviço que ela está interessada, então é, a criatividade eu acho que é uma das palavras de... chaves hein? chaves hoje do nosso do nosso tempo né. e, e nisso a gente desenvolver os nossos profissionais a nossa equipe para que elas estejam o tempo todo, né, motivadas, criativas e é, se, se renovando a cada bom. dia, né? Para isso a gente tem um aliado muito forte que é o, o a própria o training, que é a plataforma de treinamentos da, da da montadora e ela realmente assim tem um conteúdo muito legal, está sempre né chamando a, a equipe para para aprender coisas novas e isso realmente tem sido é um pilar muito forte assim que nós temos e que nos ajuda bastante, mas essa esse feeling, né essa essa proximidade que nós temos que conquistar, que cativar com o cliente através do celular, né, você está ali através da telinha de um, uhum. de um, de um smartphone, né? então fazer esse vínculo com o cliente eu acho que é o, o desafio hoje para a gente conseguir ter sucesso em vender nosso produto, né? que é a finalidade uhum. principal. Me corrija se eu estiver errado, na época dos meus avós você escolheu um veículo pela marca. Eu sou marca tal e eu morro com a marca tal. Na época do meu pai, já era um pouco diferente. Eu peguei essa essa fase também, em que você já não pegava mais um carro pela marca, mas sim pelos benefícios que essa marca tivesse. A geração da minha filha, e aí eu converso com ela e ela assim, pai, eu para mim não interessa carro. Ele me levou em tal lugar? Tá resolvido. né? Eu quero... E aí a gente fala muito da locação de carro, carro por aluguel, carro por assinatura. Aonde a gente vai chegar? Né? O que, que o mercado está olhando essa mudança de atitude? É, isso é, Douglas, com, com certeza é, é uma pergunta hoje ainda meio sem resposta para o futuro, mas na minha opinião vai crescer. Talvez não com a velocidade que a gente estava falando né, do, do, dos outros assuntos que nós já falamos até aqui. Mas todas as montadoras hoje já oferecem carro por assinatura. Inclusive a Fiat também é, tem o programa Flua, que você assina né, o carro por 24, 36 meses e depois devolve. devolve no final. Mas não é ainda tão difundido dentro do, do, do mais para o interior do estado. Uhum. Mas é mesmo nas capitais que isso acho que está muito forte, né? vamos dizer, mais ainda assim em São Paulo, né, regiões maiores. Mas eu acredito que isso ainda vai crescer muito, justamente pelo que você falou. Essa geração mais geração nova, nova, ela, ela não, não, não tem aquele mesmo amor uhum. que, é, que, é, que, vamos dizer assim, de nós para trás uhum. tinha pela marca, pelo carro, ou pelo patrimônio em si, né. Uhum. Era aquele orgulho de você no sábado à tarde lavar o carro e passar pretinho nos pneus, aquela coisa né, que foi muito forte durante muitos anos. Né? Pegando um que acredito que vai custar por um bom tempo ainda. Com certeza, porque né, tem muitas pessoas ainda. A gente tem ainda muitos jovens de 18 anos, de 20 anos que, nossa, são apaixonados pelo, pelo seu carro, acho que ainda tem espaço, né, para uma ainda mais, como falei, no interior, né, na nossa, nas nossas regiões ainda. Os pais ainda passam isso, uhum. né, pai, tio, família ainda coloca isso muito forte. A gente tem, principalmente na Maxicar e a marca Fiat. A gente tem uma tradição muito grande aqui na região, em função de serem carros altos, nós temos uma região com muito, muitas estradas, muito interior, né, muito estrada de chão, e a Fiat, né, toda a linha Fiat, todo mundo fala, ah, a Fiat ele é mais alta, não pega embaixo, manutenção é mais barata, é, o carro é mais econômico, então, a gente, essa, isso é muito forte na Fiat, e isso vem ah, com muita eficiência, a montadora tem permanecido com isso em todos os produtos que ela lança. É, agora tivemos o Fastback, né? inclusive vim hoje fazendo propaganda do nosso lançamento. É, o Fastback ele é um, um suv Coupé que tem uma altura do solo maior do que os seus concorrentes. Então, isso pensando justamente nessa lógica que a montadora já tem. Uhum. Né? O carro Fiat, é um, o, a linha Fiat, é um, uma linha que te entrega tecnologia, te entrega design, te entrega. É, é, desempenho e ao mesmo tempo preserva aquilo que é tão bacana né? que, que que fez o nome da marca vamos dizer assim então completando assim o nosso cliente daqui que ele é cidade estrada trabalho lazer aventura tudo meio junto a marca é tão querida por isso porque ela o cliente consegue encontrar no carro Fiat tudo aquilo que ele precisa, que ele precisa. Para nós... Para finalizar o nosso bate-papo que tá muito bom, acho que a gente podia passar a tarde aqui conversando. Deixa eu te fazer o seguinte, ah, uma pergunta que eu, às, vezes, às vezes até eu fico me perguntando, eu acho que eu tô muito chato, mas cada vez que eu vejo uma mulher numa posição como você, eu falo assim, cara, eu, eu acredito que atrás dessa mulher tem uma, uma galera de outras mulheres que se espelham muito. Cara, eu quero chegar nesse posto, eu quero ter essa liderança, né? É, embora as mulheres tenham avançado muito a gente sabe todos os desafios que todas as mulheres enfrentam qual conselho você daria para aquela menina jovem aprendiz que está chegando no mercado de trabalho e ela quer se destacar qual que seria ó vai para esse caminho aqui vai é por aqui então Douglas eu acho que essa essa luta de gênero que a gente vê hoje né ela lógico ela ela tem uma, uma, uma, um histórico, né, a gente sabe que o preconceito existe, né? a gente não, não tá aqui para passar para tapar o sol com peneira, existe, mas eu creio que realmente o lugar da mulher é onde ela quiser, eu, eu penso isso, eu acho que se é, eu tenho um sonho, uma vontade, não é porque eu sou, isso que as pessoas têm que entender, não é porque eu sou mulher que eu não vou ter a oportunidade, se eu estudar, se eu me preparar, se eu me especializar naquilo que eu quero, eu posso chegar. E eu acho que às vezes as próprias pessoas se limitam, né? Ah, mas aquele ali é um mercado masculino. Ah, não. Ah, isso aqui é uma. Não. É, eu falo muito com a minha filha. Ela, né? Tá assim. Minha filha menor, ela tá já fazendo terceirão, indo para fazer o vestibular. E ela fica, sabe, mãe, eu gostaria de uma função assim onde estivesse começando para brilhar para o futuro. Essas profissões novas que estão chegando agora. Ela disse, mas né, o que, que você acha? tal Eu falei, minha filha, faz aquilo que você se identifica, corre atrás do teu sonho e assim, estuda, traça um rumo e, e, e vai em direção àquilo que você pensa, que você quer. Eu acho que isso que talvez falte as pessoas entenderem, sabe? É uma mulher gerente de um banco ou gerente de uma, de uma empresa agrícola que talvez né, esses também seja um universo talvez mais masculino se eu entender do meu, daquilo que eu realmente estou fazendo é, entre escolher uma mulher ou um homem eu acho que um, um gestor que for fazer essa escolha não vai pelo gênero escolher ou não escolher, você me entende? Uhum. É, eu acho que a capacidade, o conhecimento, a experiência a, o feeling a, vai muito mais além de ser mulher ou homem você me entende? eu acho que a minha capacidade está acima do de, disso, disso. E, e acho que isso é, é a minha maior mensagem estude, trabalhe, batalhe porque hoje as coisas, eu acho que a gente já conquistou um patamar muito melhor de igualdade, sabe? já está muito mais né? eu lembro quando eu, era, quando eu comecei em vendas né? fui vendedora de carros muito tempo é, eu ouvi coisas assim, tipo, ah, não tem um vendedor? Não tem <risos> Aí eu sempre levava, nunca levei o lado ruim, sabe? Sempre falava, ah, um, um, os meus colegas estão atendendo, mas eu posso, eu, eu posso atender o senhor, o senhor me dá uma chance de lhe atender, normalmente, né? Uhum. E aí a gente, a gente acabava assim, como diz o ditado, brincando, podre de amigo, fazia a venda e a gente saía assim com aquela situação superada, sabe? Uhum. Então, é, também vai um pouquinho da gente assim, Passar por cima disso e cada vez mais ir conquistando né, o nosso lugar. A gente contornar as dificuldades. Contornar. Né? E sempre com bom humor, com é. alegria, com. Sabe? Não, não, não, não temos que medir força, sabe, Douglas? Eu acho que as mulheres e homens têm é, qualidades e coisas muito especiais. Os homens têm muito talento em determinada área maior do que as mulheres. Às vezes na, na questão da força física. Em, em, né? Eu ouvi dizer uma vez que, que o homem enxerga melhor à noite. Você já ouviu falar isso? Já ouviu falar já. isso? Que a mulher tem uma visão um pouco reduzida à noite para dirigir e o homem tem mais. Se é uma característica física, fisiológica, por que, que a gente vai brigar por isso? Né? Vamos pegar agora a mulher, ela tem mais. Talvez mais feeling, talvez mais jeito de resolver uma situação de conflito, numa, numa, numa empresa, numa, num trabalho. O homem, talvez, tá, tem menos capacidade de resolver, a mulher tem mais. Então, vivas as diferenças, né? É. Vamos se unir. Eu acho que essa é a minha mensagem. Você sabe que lá em casa vejo assim, a, a minha esposa está fazendo dez coisas ao mesmo tempo. E ela consegue fazer a décima primeira, a décima segunda se eu vou fazer o café eu vou fazer o café se eu for fazer o café e cuidar do leite um dos dois não vai dar certo <risos> no trânsito né a gente eu tenho uma, um raciocínio um pouco mais rápido por exemplo eu olhei e vi o carro não, dá tempo mulher já não ela, ela dá tempo ela, fica, ela vai esperar, o carro vai ela esperar passar, passar né? mas como você falou, são personalidades que está fora da gente poder mudar ou não, né? Exatamente. E tem muitas... eu acho assim que a nossa sociedade evoluiu até aqui é, talvez com essas diferenças um pouco mais afloradas, é. né? Por exemplo, tem profissões que elas são predominantemente femininas também. Como você Gente. me perguntou, um ambiente muito masculino de automóvel. Mas, por exemplo, é, na, na área da educação, era uma Marque. área quase que 100% feminina. E hoje tem muitos homens como professores, professores. E isso tem evoluído bastante. Então, eu acho que, sabe, é uma via de mão dupla. As duas, as duas coisas têm caminhado juntas. Na saúde também, né? Você via muita mulher. Você só tinha enfermeira. Só enfermeira. Só tinha, as mulheres predominavam uhum. nos hospitais. Médico era só homens eram só médicos, né, a maioria. E hoje a gente vê, né, uma mistura muito legal e é, eu acho que a gente se completa, Sim. sabe? Lá na empresa, por exemplo, é, até tem uma situação legal, a gente foi contratar um menino para ser estoquista, para trabalhar na ação de peças, é, fazer a, a, o controle de estoque, né, e aí acabamos optando, né, na entrevista tal, tá, o nosso, nosso RH passou. Pode ser uma menina? Pode ser uma, uma moça, né? Falei, por que não? Vamos, né? E aí a gente contratou uma menina e hoje ela é imprescindível assim no setor, uhum. sabe? E aí acaba que os meninos, quando é uma caixa mais pesada, eles vão lá e carregam para ela. E, né? Tipo, uma, uma, coisas assim que demandam de força. É, o homem, ele tem mais facilidade de, né, de, de, de, de carregar. E uma mulher já carrega peso, já é mais complicado. Então, enfim. Todo mundo se ajuda e, e hoje né, a gente tem assim, essa, essa, essa união mesmo entre, as, entre a nossa equipe hoje. A nossa equipe tem né, uma, um grande número de mulheres trabalhando lá. Eu quero deixar aqui um beijo para minhas é. meninas lá da Maxicar. Né, e, é, e é isso. Eu acho que, que dá para a gente viver em harmonia aí é com mesmo. os gêneros. <risos> Juliana, quero agradecer imensamente o posto M7, que sede para a gente fazer esses bate-papos, e café. É, proporcionar a gente estar tá aqui mas não poder deixar de agradecer você né, a Maxicar, toda a gestão por patrocinar e também ser um apoiador do jornalismo profissional é, eu sei que o valor que vocês anunciam conosco poderia anunciar numa rede social mas anunciam conosco e permite que a gente consiga fazer jornalismo é, então eu vou deixar uma gratidão a você a toda a equipe lá da Maxicar e dizer que a gente está à disposição para a gente estreitar os laços aí do que precisar de ajudar é. vocês. Que maravilha! Eu quero deixar também aí para os nossos seguidores, né, para todo mundo que estiver nos assistindo, o convite para conhecer a nova Maxicar, para se faz tempo que não visita, que, que visite a nossa empresa e que é, vá lá experimentar um pouquinho né, do, do, do, do nosso cafezinho, nosso expressinho que eu chamo lá, que é muito, muito gostoso, e todo o carinho da nossa equipe. Né, conhecer a linha Fiat, que está realmente renovada, muito legal, fazer um test drive, nós temos todos os os veículos disponíveis para teste, também chamar atenção, Douglas, para os nossos seminovos. Hoje a Maxicar trabalha com um padrão de qualidade muito legal. Eu sempre enfatizo nos meus flashes ao vivo e na, né, nas, nas, nas redes sociais que os nossos carros são revisados de verdade. Eles passam por um crivo de revisão de estética, de mecânica. Realmente o cliente compra um carro que realmente tem procedência, que tem, que tem garantia e que vai estar dormindo. Aí tranquilo, sabendo que pegou um carro, carro. realmente com, com, com qualidade, né? Que é o que tem sido aí a nossa, nossa prioridade hoje. Qualidade na MaxiCar, toda a nossa clientela vai encontrar. Qual que é o teu carro mais bacana que você tem lá? Esteja Te, para test drive? Ah, nós temos. Hoje nós temos test drive desde a Toro, né? A Toro Flex, a Toro T270, que é o um motor com 185 cavalos, que é, está espetacular. E fastback, pulse. Cronos, Cronos Automático, inclusive, foi lançado agora. Também tivemos o lançamento do Argo, a CVT, do Argo Automático, que também a gente estava, desde que o motor 1.8 saiu de linha em função da emissão de poluentes, a gente ficou só com 1.3 e não tinha câmbio automático. Agora temos para o público PCD, inclusive, né, que precisa aí realmente necessita de câmbio automático, a Fiat hoje traz né, toda, praticamente toda a sua linha, só não temos o Mobi ainda né, no câmbio automático. E também a Estrada CVT, que é um, um, um sucesso absoluto. A Estrada não é à toa que há dois anos consecutivos ela é o carro mais vendido do Brasil, tanto em 2021 quanto em 2022, levando a Fiat a ser líder mais uma vez, com 22% do mercado. Então, comemoramos aí a vitória por esse carro tão bacana. Então, a Estrada temos a cabine simples, a cabine dupla... Bocano, a Ranch, que é a top, a top zona. Então a gente tem toda toda a linha mesmo como com disponibilidade o cliente experimentar e conferir na prática tudo aquilo que eu tô falando aqui, né? Então eu vou fazer um desafio para você. Se eu vou lá fazer um test drive e vou falar o que eu achar do carro. Tá pode, fechado. Pode fazer? Fechado. Então vocês vão ver, hein. Nós vamos lá fazer um test drive e vou falar tudo que eu achar do carro. Na real. Na real. Na real. <risos> Helena, muito pra... foi muito gostoso estar contigo aqui. Foi um prazer. Espero você para a gente tomar mais um café com água aí. Maria Guinha. Né? Sucesso. Tudo é bom? Obrigada, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Imagina. Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com muito mais informação. Gostou dessa entrevista? Deixe seus comentários nas nossas redes sociais e a gente se vê logo mais a qualquer momento aqui no Rio